e ali nós tivemos uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito de abrir ou não as portas da igreja, se a igreja deve ou não ficar aberta. E o resultado, no fundo, foi o que menos nos interessou. Porque, na verdade, o que se revelou neste debate foi o que aqueles supremos juízes, os nossos magistrados maiores do Supremo Tribunal, entendem por Deus e entendem o que é a igreja. Teve algum deles que comparou a igreja com bares e boates. Teve outro que comparou a igreja com qualquer outra atividade. E isso mostra, queridos, esse debate que aconteceu nessa semana, mostra algo que nós precisamos estar antenados, porque os dias que nós vivemos, eles são dias difíceis, e não há perspectiva de que isso vá mudar nos próximos tempos. Não, muito ao contrário. Os nossos dias não têm sido fáceis, crises, pandemias, como você está participando, está vendo. Muitas outras tragédias também já aconteceram em muitos números, né? muitas oportunidades na história do mundo. Mas me parece que nesse tempo nós temos uma insensatez muito grande por parte de toda uma sociedade que esquece que há um Deus que governa todas as coisas. A lição da escola bíblica de hoje foi fantástica ao abordar este assunto, da importância de termos um Deus que não é um Deus que está olhando de longe, mas é um Deus que está presente na minha vida e na sua vida, e que trabalha para aquele que nele espera e faz, e opera sinais e maravilhas. Mas queridos, nós vamos cada vez mais precisar nos acostumar a este debate, este debate acerca de Deus, este debate acerca da igreja, ele vai se tornar cada vez mais constante na nossa sociedade, por quê? Porque nós já não participamos mais de uma sociedade cristã, nós participamos de uma sociedade pós-cristã, é uma sociedade pós-modernista, é uma sociedade onde os valores do reino de Deus não fazem mais sentido, e por esta razão a igreja do Senhor vai ter que ser preparada ainda mais para enfrentar os dias que virão pela frente. A palavra do Senhor mostra claramente que nós precisamos... estar prontos para defender a razão da nossa fé. E por isso, nós precisamos enfrentar este tempo em que nós estamos vivendo. Mas isso também, queridos, não é novo. Lá atrás, na história do povo de Deus, o povo de Deus passou pelo mesmo dilema... pela mesma necessidade de buscar ou não a presença do Senhor... E nesta ministração eu quero relembrar com os amados, o tempo do cativeiro da Babilônia. Porque me parece, e isso para nós é muito claro, que Babilônia não é um espaço geográfico. Babilônia é um sistema de mundo que governa a mente das pessoas, com as quais nós precisamos lidar no nosso dia a dia, com as quais nós precisamos dar respostas. E é interessante, queridos, que naquela época o senhor levantou Jeremias, para falar ao seu povo, para trazer a esperança, para trazer a fé, para corrigir rumos, para dar orientações, para que o seu povo pudesse experimentar as promessas que o Senhor tem para as suas vidas, para que aquele povo pudesse atravessar este período da mesma forma hoje Deus está enviando a sua palavra para que nós possamos atravessar este período, atravessar um período difícil, um período marcado muitas vezes pelo descrédito, um período marcado pela indiferença, nós estamos assistindo cristãos, que diante das lutas e dificuldades da vida estão se tornando indiferentes a Deus, não respondem mais, não falam mais, estão querendo viver uma vida como se pudesse entrar numa caverna e esperar os dias passarem para ver se encontra uma resposta, e por isso queridos, o Senhor continua falando com a sua igreja neste tempo, a respeito de algo que Ele está fazendo neste tempo em particular, para minha e para a sua vida. E quando Deus levanta Jeremias, Deus dá a Jeremias seis promessas divinas para que o povo de Israel pudesse, o povo de Judá pudesse passar por aquela situação de cativeiro. E nesta semana o Senhor falou ao meu coração a respeito dessas mesmas promessas, promessas para o tempo passado, promessas para o dia de hoje, promessas para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós e por isso nós precisamos nos apropriar destas promessas, viver estas promessas, para que elas se cumpram sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quando você vai ler o livro de Jeremias, eu vou meditar hoje com você no capítulo 29, mas depois em casa você pode ler o capítulo 28, e você vai entender que no capítulo 28 houve um debate, entre vários profetas a respeito de o que é a verdade da palavra de Deus, quem é que está falando por Deus, Deus realmente está falando ou não, a mesmo debate que aconteceu esta semana na nossa sociedade, aconteceu no capítulo 28 do livro de Jeremias e o Senhor então enviou o profeta Jeremias para uma palavra profética para o povo dele que estava na Babilônia e o Senhor nesta noite envia uma palavra profética para a sua vida, uma palavra profética profética para você que está nos ouvindo na sua casa, porque Deus tem promessas divinas para eu e você vivermos neste tempo e atravessarmos as lutas e cantarmos e louvarmos e adorar ao Senhor pela vitória em nome de Jesus, amém queridos? Abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 29, versículos 10 a 14, e nós vamos ler ali as promessas do Senhor Que não falharam, não falham e não falharão Para a honra e glória do nome de Jesus Aleluias! Glória seja o nome do Senhor Jeremias capítulo 29 versículos 10 a 14 Assim diz o Senhor, diga glória a Deus Porque quando Deus fala acontece, porque quando Deus fala as coisas fluem de acordo com a sua vontade, assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu sou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 e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os fiz e os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deporteis. Assim diz o Senhor. Aleluias. Amém. Você recebe essa palavra do seu coração? Nesta noite, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Nós louvamos e bendizemos o Teu Santo Nome Nesta primeira parte do culto Que belas canções foram entoadas Dignas da Tua honra, da Tua glória Do Teu louvor e da Tua adoração Eu tenho certeza, Pai Que o nosso louvor subiu diante do Senhor Com um cheiro agradável Então, Pai, agora em nome de Jesus Eu clamo ao Senhor através do Teu Espírito Santo fala conosco através das letras desta palavra Senhor é a mesma palavra dita pelo mesmo Deus ao seu povo sobre a face da terra então Senhor assim diz o Senhor nesta noite, olha para nós ó Pai, derrama a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia fala com cada vida que está presente neste lugar abençoe e alcance este meu irmão que não pôde vir ao culto nesta noite, esta minha irmã que está na sua casa, quem sabe meu Deus essa pessoa que diz hoje, eu vai ser o último culto que eu vou assistir, eu não quero mais saber, porque a luta está muito grande, a dificuldade está grande, ah Senhor em nome de Jesus, desta hora restaura Pai, a emoção, o sentimento, restaura esta vida que está cansada, restaura este irmão Senhor que está sem esperança, traz o renovo da Tua presença e a Tua glória, a Tua unção, seja sobre o Teu povo em nome de Jesus Amém Amém queridos? Quantos de vocês querem viver as promessas divinas para o seu tempo? Quantos de vocês querem as promessas divinas para os tempos de vocês? Amém? Glória a Deus Então são seis princípios que eu encontro aqui Nesse texto bíblico de Jeremias no capítulo 29 Então para viver as promessas divinas para o nosso tempo entenda que há um tempo para todas as coisas, entenda que há um tempo para todas as coisas, veja o versículo 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos, meu irmão, Deus tem um tempo para todas as coisas sobre a face da terra, nós podemos tentar abreviar o tempo, nós podemos tentar encurtar o tempo, nós podemos fazer, tentar fazer muitas coisas, mas o tempo de Deus ele se cumpre e não há nada que possamos fazer a não ser estar na brecha, esperar na brecha, esperar o tempo do Senhor para que as coisas aconteçam. Jeremias envia esta carta ao povo que está exilado, aproximadamente dois ou três anos, já exilado lá na Babilônia. Estavam longe da sua casa, longe dos seus parentes, estavam isolados em comunidades dentro da Babilônia e eles estavam desanimados, cansados, empobrecidos, eles estavam sem esperança, eles estavam passando dias de muita amargura, eles estavam sem fé, eles não tinham mais prazer de louvar e adorar ao Senhor, eles não tinham mais prazer de cantar, de adorar ao Senhor tanto que há um salmo em que diz que eles penduraram seus instrumentos nas árvores e não adoravam mais ao Senhor mas querido o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite que a despeito da luta e da situação que você possa estar passando que você está enfrentando o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas e quaisquer situações da sua vida e ainda que você não entenda como começou, ainda que você não saiba como vai terminar ainda que você não saiba o dia que vai terminar, o Senhor te convida a louvar e adorar ao seu santo nome, porque Ele é o o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, e se você está na brecha, o Senhor derramará sua graça, o Senhor derramará sua unção, e você permanecerá, você prosperará, será abundantemente abençoado, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus o que Deus está dizendo é que o juízo é temporário, essa crise vai passar, a sua crise vai passar, a situação vai se resolver, mas dia menos dia, Deus já determinou o dia da restauração Deus já determinou o dia da salvação, Deus já determinou o dia do teu milagre, Deus já tem o controle de todas essas coisas e Ele te convida nesta noite a descansar nele, a louvar e a adorar o nome dEle, porque ele é Senhor sobre todos Aleluias Glória a teu nome Jesus eu sei que você muitas vezes está cansado, as pessoas estão estressadas, as famílias estão estressadas, porque olham para um lado, olham para o outro, todo dia é notícia ruim, todo dia é notícia complicada, e além da notícia que esse mundo está vivendo, são as notícias dos nossos parentes, dos nossos familiares, é a situação de emprego, desemprego, é a fila de pessoas pedindo comida na rua, que nós não conseguimos suprir a todos, enfim, há muitas e muitas dificuldades, mas irmão, o Senhor quer que a sua igreja neste tempo Se levante na força do seu poder É hora de buscar ao Senhor É hora de orar É hora de jejuar É hora de louvar e de adorar Porque isso agrada o coração de Deus Saiba que esta pandemia vai passar E Deus está abençoando o seu povo Nesta espera, aleluias Amém queridos? Glória a Deus então saiba que há um tempo para todas as coisas, a tua vitória vai chegar, o teu dia vai de sorrir, vai chegar, e você cantará o hino da vitória, aleluias. Segunda verdade, a segunda promessa, para viver as promessas divinas para o nosso tempo, entenda que apesar das dificuldades do tempo presente, Deus nos dá a sua paz. Deus nos dá a sua paz Veja o versículo 11, diz assim Porque eu sei, eu sou aquele que conhece os planos que tenho para vocês E o meu plano para você é de fazer-te prosperar em meio à luta O meu plano para você não é de te fazer mal Mas o meu plano para você é de te dar uma esperança, de te dar um futuro O meu plano para a sua vida é um plano de paz e bênção Aleluias nós temos dificuldade de receber isso quando nós estamos no meio do fogo cruzado, nós temos dificuldade de receber isso quando nós estamos apanhando de todos os lados, mas a palavra do Senhor diz que nós podemos orar a Ele, clamar a Ele, porque Ele responde, e Ele responde poderosamente com a sua paz. Você precisa compreender que tudo que Deus permite, coopera para o nosso bem. Mesmo que não gostamos, mesmo que não temos prazer naquilo que estamos vivendo. Mas de alguma forma, a luta, a crise, o momento, a dificuldade, está cooperando para o seu bem. Então, meu irmão, a razão principal é que Deus não está indiferente à luta do seu povo, à situação do seu povo, não. Deus está fazendo algo sobre a igreja dEle. O que é que Deus está fazendo neste tempo? Deus está quebrando o orgulho da igreja brasileira. Deus está trazendo um juízo sobre a igreja do Brasil, uma igreja que cresceu desproporcionalmente, uma igreja que cresceu, mas não aprofundou as suas raízes, uma igreja que tem muitas coisas maravilhosas, mas que falta essência, então Deus está trabalhando com o seu povo neste tempo, Deus está quebrando o nosso orgulho, Deus está quebrando a arrogância, Deus está nos tornando mais dependentes dEle e mais consolidados na fé, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, a paz do Senhor, a paz de Deus, ela que nos dá o entendimento para que possamos descansar em meio às guerras. E esta paz o mundo não sabe, o mundo não entende, o mundo não compreende. É por isso que no debate que nós tivemos a semana que passou, os magistrados, os, os teóricos, os, os cientistas não conseguem entender por que, que esses crentes querem abrir a igreja para fazer culto. Que absurdo isso em plena pandemia! E pasmem vocês até crentes, até crentes com o mesmo pensamento. Porque acham que afinal de contas eu posso adorar a Deus sozinho em casa. Mas aí quando você vê a bela exposição que o ministro André Mendonça fez, a respeito da importância de nós congregarmos, da importância de estarmos reunidos, aí você percebe que Deus está mexendo algo tremendo com a igreja brasileira, e esta paz que o mundo não entende, esta paz que o mundo não consegue explicar, esta paz que excede o meu e seu entendimento, está sobre a sua vida neste tempo, receba a paz do Senhor, em nome de Jesus... Aleluias Terceira promessa de Deus Para viver as promessas divinas para o nosso tempo Entenda que o Senhor está pronto para ouvir a oração do seu povo Não é porque a luta vem Não é porque a dificuldade está acontecendo Que a mão de Deus está encurtada Que o ouvido de Deus está agravado Não Deus está dizendo em meio às lutas, não desanime, em meio às lutas não desista, em meio às lutas não fique prostrado, se levante neste tempo e deixe Deus usar a sua vida poderosamente. Eu sei que algumas pessoas estão prostradas, eu sei que alguns estão cansados, eu sei que alguns estão amargurados porque nessa pandemia perdeu um parente eu sei que alguns não têm prazer em estar na congregação louvando e adorando ao Senhor mas o que Deus está dizendo é ainda que você esteja no vale da sombra da morte se há um fiapo de esperança se há uma única oportunidade busque ao Senhor porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro é o Deus que atende a oração do seu povo por isso queridos, nesses dias não murmure. Não reclame, não procure culpados Procure a Deus Pois Ele está atento para ouvir o seu clamor Aleluias Quando você clama a mim Eu não consigo responder a você com a intensidade que você precisa quando você conta os seus problemas para os seus colegas de trabalho, eles dão, por mais empatia que tenham, eles não conseguem dar respostas eficientes para a dor que você está passando. Mas quando clamamos ao nosso Deus, Ele nos ouve, Ele entra com a providência, Ele faz sinais prodígios e maravilhas, e Ele glorifica o seu nome, aleluias. Por isso, meu irmão, seja firme. Não é tempo de murmurar de prefeito Não é tempo de murmurar de governador Não é tempo de entrar em questão política Não é tempo de entrar em movimento de esquerda ou de direita É tempo de dobrar o joelho É tempo de clamar ao Senhor E o Senhor intervirá poderosamente Em nome de Jesus Aleluias Oh glória a Deus Quarta verdade, quarta promessa maravilhosa de Deus, para viver as promessas divinas para o nosso tempo, entenda que o Senhor renova a aliança com o seu povo, no versículo 14, o Senhor está dizendo ao povo de Israel que está no cativeiro, eu me deixarei ser encontrado por vós Eu os reunirei de volta Eu vou trazê-los de volta Vocês continuam sendo o meu povo E eu continuo sendo o Deus de vocês Aleluias Sabe queridos, tem um ditado popular Que diz que depois que vem a tempestade Vem o quê? A ambulância, né? Vem a ambulância Ou a ambulância de qualquer forma vem o um socorro. Você sabe qual tempestade você está passando. Existem tempestades da nossa vida pessoal que elas são insuportáveis aos nossos olhos humanos. Se Deus contasse para a gente há dez anos atrás o que a gente ia passar hoje, a gente falava, Senhor, vamos parar por aqui, leva a gente agora, não precisa não precisa de mais dez anos não, Senhor. Está bom demais, está ótimo parar por aqui. Mas querido Deus, Ele vai trabalhando conosco, Ele fez uma aliança no passado. Deus não resgatou você por nada, você foi comprado por um alto preço. Você é alguém que vale muito ao coração do Senhor, então Deus tem uma aliança com você. E a, me, da mesma forma como Deus fez com o povo de Israel no passado, Deus está fazendo com o seu povo no tempo presente. Será que você se esqueceu desta aliança? será que você não está olhando para o problema que você está vivendo, e achando que este problema é tão grande, que ele não pode, Deus não pode voltar atrás, ou Deus não pode se lembrar daquilo que foi, e Deus não vai restaurar, não, Deus está dizendo, eu restaurarei, Deus está dizendo, eu estou trabalhando neste processo, Deus está dizendo, eu vou trazer de volta, ainda que esteja longe, eu trarei de volta, qual é a oração de Neemias? A oração de Neemias, no capítulo 1 Neemias vai lá e ora E ele fala, Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra Que ainda que o povo estivesse no fim do mundo O Senhor traria o teu povo de volta Senhor, a tua promessa é verdadeira A tua promessa não falha Senhor, então se o Senhor prometeu Eu vou me agarrar nesta promessa Eu vou viver esta promessa Eu vou desfrutar esta promessa E ela vai se cumprir Porque não é promessa de homem Não é promessa de instituição religiosa é a promessa do Deus vive e verdadeiro, aleluias Glória a Deus Queridos, Deus está nos surpreendendo Deus está sempre fazendo mais do que pedimos ou pensamos É Ele quem efetua em nós o querer e o agir É Ele quem opera em nós e através de nós a gente pensa que está sozinho, não, não está Deus está presente na nossa luta Deus está presente no nosso dia a dia Deus está trabalhando e fazendo algo tremendo Agora, Deus resolveu mostrar a este mundo Assim como fez no tempo da Babilônia É interessante como Deus trabalha Deus pega a prepotência de Nabucodonosor e põe no chinelo, põe no chão você é alguma coisa? Não, você não é nada. E para mostrar que você não é nada, você vai virar um boi de noite para o dia, vai passar sete anos comendo erva de boi, vai passar sete anos tomando sereno no rosto, você vai passar sete anos vivendo como um bicho mas depois eu vou te tirar de lá daquele lugar, e eu vou te colocar de volta no palácio, para que todos reconheçam que há um Deus que governa, governa o seu povo, mas também governa todo aquele que vive, todo o ser que respira, e é digno de louvar e adorar ao Senhor, aleluias! Sabe queridos, nós precisamos ter essa visão que Deus tem de nós, a nossa visão é curta demais A nossa visão é pequena demais Mas procure olhar Para as lutas da sua vida Para os momentos da sua vida Olhe com o olhar da fé Contemple com os olhos de Deus Veja o panorama completo Veja o livro da sua vida Escrito até a última palavra Veja a história concluída E louve e adore Porque não acaba aqui a sua história Aleluias Aleluias por isso Deus resolveu se mostrar a este mundo através da sua igreja, no tempo passado o Israel de Deus era o povo que estava na Babilônia, Deus agora está mostrando a este mundo descrente, a este mundo pós-modernista, este mundo científico, este mundo que não crê na promessa e nos milagres de Deus, Deus está mostrando o seu poder e a sua glória através da sua igreja, por esta razão querido, nós como igreja do Senhor, precisamos ser firmes nesta hora em nome de Jesus, amém? é hora de clamarmos, é hora de buscarmos, é hora de adorarmos, é hora de sermos ousados, é hora de abrirmos a boca e sermos profeta da vida, não profeta do caos é hora de nós declararmos o poder da palavra de Deus, é hora de nos levantarmos da força do seu poder porque o povo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus, é um povo invencível é um povo imparável é um povo que avança, é um povo que faz a manifestação de Deus na terra e glorifica o seu nome, aleluias nós vamos voltar a viver grandes milagres na nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja em nome de Jesus aleluias eu creio, na hora que nós estamos orando aqui, eu creio, eu creio que Deus enviou anjos para visitar o hospital onde está o irmão Vaelson, eu creio que Deus tem enviado anjos para visitar hospitais da madrugada, porque tem alguém clamando, tem alguém que não se conforma, tem alguém que está dizendo, Senhor, o médico não pode, o remédio não pode, o médico diz que é o fim, mas o Senhor é o quem? Senhor que tem a última palavra, então eu clamo a Ti, porque o Senhor me ouve, Entra agora com a tua providência e traz o renovo, traz a graça, traz o milagre e manifesta o teu poder, aleluias. Um dia vão ter que contar os milagres, porque a medicina não sabe explicar por que, que uns não morreram, a medicina não sabe explicar por que algum morreu e a outro não morreu. A medicina não sabe explicar porque que o nosso irmão Gil está internado em Canoas Já pegou Covid a primeira vez, tomou as duas doses da vacina E está com Covid de novo entubado A medicina não consegue explicar E não vai conseguir explicar Porque é Deus que está operando neste tempo E é a Ele que nós clamamos e buscamos Aleluias Tenha certeza que Deus está renovando a sua aliança Com você nesta noite em nome de Jesus Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer Filho, filha, você é muito importante para mim Não olhe para aquilo que você está vivendo Mas olhe para aquilo que eu estou fazendo Olhe para aquilo que eu estou trabalhando na sua vida Reforce a aliança que eu tenho contigo Porque esta aliança é inquebrantável E não é por causa de você, diz o Senhor Lá em Jeremias 31 ele diz Não é por causa de vós Mas é pelo meu amor pela sua vida É pelo meu nome sobre a sua vida eu sou o teu Deus e eu estou comprometido contigo nesta causa E eu te darei a vitória em nome de Jesus Você recebe isso? Glória a Deus, glória a Deus Não abra sua boca para murmurar Não abra para reclamar Louve e adore ao Senhor em nome de Jesus Quinta promessa divina para o nosso tempo para viver as promessas divinas para o nosso tempo Entenda que Deus está curando o seu povo Oséias no capítulo 14 Versículos 4 a 7 Se você puder abra sua Bíblia em Oséias No capítulo 14 versículos 4 a 7 Glória seja o teu santo nome Sabe por que, que a gente não entende? porque a gente está tão focado no problema que nós estamos vivendo, que a gente não entende que Deus está nos tirando da ativa, Deus está nos tirando para um tempo de descanso, Deus está nos tirando para um tempo de renovo, porque Ele precisa curar o nosso coração, para continuar nos abençoando e nos usando poderosamente. Deus não deixou de ser Deus do povo de Israel quando estava no cativeiro, Deus não deixou de fazer milagres, sinais e maravilhas Quando eles estavam no cativeiro Mas Deus precisava tratar com aquele povo Aquele povo precisava ser curado da alma Aquele povo precisava ser curado nas suas emoções e nos seus sentimentos E assim o Senhor está fazendo isso também nesta noite Veja José no capítulo 14, versículos 4 a 7 Olha que palavra tremenda Eu curarei a infidelidade deles eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes Eu vou fazer uma outra ministração sobre isso oportunamente Sabe o que, é que Deus está falando para você nesta hora? Você está achando que a sua vida parou de crescer? Você está achando que a sua vida está uma paradeira? Não, eu estou enraizando você Eu estou dando a você a sustentação para as coisas grandes que virão Eu estou trabalhando na sua mente, na sua alma, no seu coração Para que você compreenda que para você crescer para cima Você primeiro precisa crescer para baixo eu estou dizendo para você, que você vai crescer como o cedro do Líbano, mas você não vai crescer do jeito que você achou que ia crescer, aquilo que você está vivendo neste dia, não é a coisa que você acha que é mais importante, mas é o que eu estou preparando na sua vida, que virá em seguida, aleluias. O cedro, meus irmãos, nos primeiros três anos de vida, ele cresce a apenas cinco centímetros de altura, o cedro cresce 5 centímetros de altura. Nos primeiros 3 anos de vida, a, embora ele cresça 5 centímetros para cima, a raiz dele já tem um metro e meio. Ela já está 15 um metro e meio para baixo. Depois, depois desse período, ela cresce 20 centímetros por ano, chegando a 40 metros de altura ao longo da sua vida. A partir dos 40 anos e aquele crescimento é lento, aquele crescimento parece que não vai para frente, mas a árvore está sendo solidificada, por isso ela não cai, por isso ela não é derrubada, por isso não é qualquer vento que derruba, mas é interessante que somente a partir dos 40 anos é que o cedro produz sementes, eu não sei quantos de vocês estão na virada de vida, mas com certeza vai vir um tempo de crescimento vai vir um tempo de semente vai vir um tempo de colheita abundante vai vir um tempo de respostas de Deus sobre a sua vida, e Deus está dizendo para você, não se preocupe se aos teus olhos parece pouco não se preocupe se agora parece que não vai dar em nada não se preocupe se você não está vendo nada aparente, eu sou aquele que está fazendo algo profundo na sua vida, e quando as pessoas menos perceberem, eu vou virar esse disco, eu vou virar esta estação, eu vou virar esta realidade e todos reconhecerão que eu sou o Senhor que peleja pela tua vida eu trarei uma nova sorte eu trarei uma nova realidade eu farei maravilhas na sua vida em nome de Jesus aleluias essa é palavra profética para você neste tempo aleluias é uma obra tremenda e por fim para viver as promessas divinas para o nosso tempo Entenda que o Senhor está avivando a sua igreja O Senhor está avivando a sua igreja Você pode ler depois na sua casa Ezequiel 36 Do versículo 24 ao 38 Que eu não vou ler aqui porque não dá tempo Mas nesta passagem O Senhor revela-nos algumas transformações Pelas quais já passamos E outras ainda que nós experimentaremos por esses dias. O que é que o Senhor está fazendo? Ele está tirando o seu povo do passado, do meio de gente que não teme. Irmãos, Deus tem que nos tirar do passado, e tem que tirar o passado de dentro de nós. Porque o nosso passado nos impede de avançar, nos impede de tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Deus está dizendo também que Ele está trazendo uma purificação constante para nós por meio da palavra, Deus está dizendo que Ele está renovando o nosso coração, que Ele está renovando o nosso espírito, aleluias, Deus está dizendo que somos um povo que tem um Deus de aliança, você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas não tem um Deus de aliança? São pessoas que têm que carregar o Deus das costas, são pessoas que têm que fazer oferendas para o Deus que não ouve, são pessoas que tentam agradar a essa, esse Deus de todas as formas, mas não conseguem. Mas nós não, nós temos um Deus que Ele fez aliança por nós. Antes mesmo de nascer, Ele já tinha dado promessas para a nossa vida. Antes mesmo de virmos a este mundo, cada um dos nossos dias eram conhecidos diante dEle. Ele já sabia porque Ele é Senhor de todo, todas as coisas. Ele é o Senhor que tem uma aliança conosco. Ele é o Senhor que tem nos suprido abundantemente. Você lembra o ano passado? o nosso tema denominacional, o tema do ano, era o ano da multiplicação. E aí a gente fez um monte de projetos de expansão da igreja, e aí quando entrou a pandemia, a gente falou, e agora? Como é que vai ser essa expansão da igreja? E aí lá para o meio do ano, Deus me mostrou que a multiplicação não é do jeito que a gente imagina. Deus me levou naquela passagem de Elias, quando vai à terra daquela viúva, e a seca é grande, a fome é grande, e Elias chega na casa da viúva e a viúva diz, olha, o que você veio fazer aqui? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na panela, vou catar uns cavaquinhos de madeira aqui, vamos fazer um bolinho, vou assar, vou comer e vamos morrer. Mas aí o que o profeta de Deus faz? O profeta de Deus olha para aquela mulher e diz assim, não, não vai ser assim. A farinha não vai se acabar da panela, o azeite não vai faltar na botija, e a água virá abundantemente para sarar esta terra. Isso é ser profeta.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 de preferência 15 minutos antes, quando ninguém chegou ainda, e eu quero que você vá na mesa de trabalho, eu quero que você vá na mesa de trabalho do seu esposo, eu quero que você mulher que não vai trabalhar e fica em casa, em você ore de manhã quando o seu esposo sai para trabalhar, e comece a ser profeta na vida dele, em nome de Jesus... Você não foi chamado para ser conformado, você foi chamado para ser um revolucionário, você foi chamado para ser um agente de transformação, e não um agente de conformação, meu irmão. Abra sua boca com voz de profeta Abra sua boca declarando Que o poder de Deus vai fluir naquele dia Que os milagres vão acontecer Que assim como o Senhor agiu em Serepta Em favor de Elias O Senhor vai agir amanhã O Senhor vai agir na terça O Senhor vai agir na quarta O Senhor vai agir nesses dias E as bênçãos virão e te alcançarão Em nome de Jesus e eu perguntava para o Senhor, cadê a multiplicação Senhor? E o Senhor me diz, você não está vendo? A sua mente é tão pequena que você não consegue compreender Que a mulher não tinha nada, que a mulher só tinha um pouquinho de farinha Só tinha um pouquinho de azeite Mas porque ela creu na palavra do Senhor O azeite multiplicou, a farinha multiplicou Houve fartura na casa daquela mulher Vai a ser assim também na sua vida Em nome de Jesus, aleluias Sabe queridos, eu quero que você grave uma frase que eu vou dizer para você, e você pode até colocar no seu Facebook amanhã, no seu Instagram, por causa de nós, a terra onde pisamos é abençoada, aleluias, por causa de você no tribunal, a terra onde você pisa o lugar onde você pisa é abençoada por causa de você na sua loja o lugar onde você pisa o lugar onde você coloca a mão é abençoado e tudo que é aquilo que é abençoado é liberado para prosperar amém queridos? glória a Deus eu quero profetizar em nome de Jesus na vida do irmão que vende gás ali vai começar a vender mais gás em nome do Senhor vai passar na frente da concorrência é sim irmãos, nós vamos ser profetas de Deus para esse tempo, para esta geração Nós vamos abrir a boca e vamos declarar o poder da palavra E o Senhor honrará em nome de Jesus, aleluias Glória a Deus, aleluias Ah Jesus Sabe queridos, e a última frase para fechar essa mensagem o Senhor está reconstruindo tudo o que foi destruído pelo pecado. O Senhor está reconstruindo tudo o que foi destruído pelo pecado. Por que, que Israel foi para o cativeiro? Por causa do pecado. Não foi porque eles eram poucos e não podiam sustentar diante do exército de Nabucodonosor. Não foi porque eles eram mais pobres, não foi por nada disso. Foi só por causa do pecado. Mas o Senhor está dizendo, eu sou aquele que tem o controle até sobre o pecado. Eu sou aquele que vai restaurar e está restaurando a sua vida. Por isso, querido, é uma grande bênção servir ao Senhor. Eu e você não estamos andando sozinhos neste mundo, nem sofrendo as nossas mazelas sem quem nos ajude. Se eu não posso te ajudar eu posso orar por você, mas nós temos um Senhor, que trabalha para aquele que nele espera, você pode dar uma glória a Deus por isso? Você tem um Deus que trabalha por você querido, um Deus que está empenhado com a sua bênção, um Deus que está compromissado contigo, aleluias, aleluias, sabe queridos, este mesmo Deus, Senhor Todo-Poderoso, é El o Shaddai. Ele é socorro presente no dia da nossa angústia. Mas este mesmo Deus é um Pai amoroso. É um Pai que está empenhado em fazer uma grande obra de aprofundamento e transformação na sua vida. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Aleluias. Quero convidar você a ficar Sob os seus pés. Bendito e santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem curar nesta noite corações. Vem curar emoções, sentimentos. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és presente neste lugar. Tu és vivo, Senhor. Oh, aleluias. Amado em nome do Senhor nesta noite Eu quero colocar diante do Teu altar, ó Deus Cada pessoa que entrou nesta noite, neste lugar Cada vida que está nos assistindo, ó Deus, na sua casa Participando deste culto online Meu Deus, o Senhor conhece a limitação da alma, do pensamento O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um falou para Ti durante esta semana O Senhor conhece, meu Deus, o manquejar de cada vida o senhor conhece a dualidade de pensamentos mas espírito santo de Deus o senhor enviou nesta noite a tua palavra a este lugar para trazer cura para trazer renovo e trazer restauração o senhor enviou nesta noite a tua palavra a este lugar porque o senhor tem um povo a quem o senhor ama e o senhor disse a esse povo nesta noite que o senhor tem o controle de todas as coisas que apesar da dificuldade o Senhor está dando a sua paz, que o Senhor está atento para ouvir as nossas orações, que o Senhor está renovando a sua aliança para conosco, que o Senhor está curando os nossos corações, mas o Senhor disse também que o Senhor está avivando a sua igreja, por isso, Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu reconheço a nossa necessidade, eu clamo pela tua santa e poderosa presença, Espírito Santo de Deus, nesta noite, vem passear no meio da tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, aonde houver um crente clamando ao Senhor na tua casa. Meu Deus, agora visita com mão forte, visita com o teu poder e a tua unção. Aviva, Senhor, a tua obra nos nossos dias. Derrama os dons, derrama os dons do teu Espírito Santo. Derrama da tua unção, Senhor, sobre nós. Manifesta o teu poder manifesta a tua presença ah, Senhor, renova a tua igreja oh, Espírito Santo de Deus visita-nos poderosamente neste tempo porque é tempo, Pai da manifestação do teu poder é tempo da manifestação da tua glória é tempo da manifestação da tua unção para que este mundo veja que há Deus em Israel que há um Senhor sobre a face da terra por isso, meu irmão, minha irmã, se levante nesta hora, seja profeta de Deus desta terra. Oh, em nome de Jesus, não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça para os céus. Louve e adore ao Senhor e reconheça que o Senhor está fazendo algo tremendo. O Senhor vai manifestar o seu poder. Fluirá do seu interior, rio java viva, o um som do Espírito Santo de Deus. O um mover, o um mover, o agir do Espírito Santo flua sobre nós. Flua.